janelas vejo o sol entrar Bom, Caixinha de Música é uma valsa realmente Ela foi composta como uma valsa e já Figurava assim no disco de 2010 Ou de 2011, agora não me lembro com exatidão Mas ela era uma valsa A proposta dela era dela ser uma valsa mesmo Não é uma música que eu dei o um andamento Depois na hora de gravar Quando eu a fiz, isso em 2006 Ela era uma valsa e era para ser uma valsa Por que da valsa nesse momento? Justamente por isso, porque a música brasileira esqueceu-se da valsa E é um dos ritmos mais bonitos e mais dançantes da música Nós tivemos grandes valsas nacionais né? Carlos Gagliardo gravou inúmeras valsas emocionantes e dentre tantas outras E hoje a gente já não vê mais quais isso Hoje os ritmos dançantes, né? enfim... Né? E eu sinto falta de, dessa sonoridade da valsa, desse rodopio, da, dos violinos, das flautas. E a música brasileira precisa disso. Precisa disso com mais marcante, precisa disso mais presente. Tantas valsas bonitas que a gente tinha, por que não eu fazer uma valsa? Fiz a primeira, essa foi a primeira valsa que eu fiz mesmo, foi caixinha de música. E ela não é uma valsa... É, que eu tenho pouco apreço, eu tenho tanto apreço por ela que eu achei que era o momento, justamente por ela ter esse contexto é, mais rural, eu achei que era o momento dela voltar num disco, um novo arranjo também, reformulada, mais dançante, mais puxada para uma valsa misturada com jazz, e foi isso que aconteceu nesse disco, ela ganhou uma nova roupagem para voltar ao público diferente do que o que ela era. Também ganhou essa impostação de figura no disco inteiro, um pouco mais lírica, e, enfim, é uma das músicas que eu tenho maior apreço da, das minhas, não que ela seja melhor do que as outras todas, eu gosto igualmente, mas gosto especialmente por ser valsa, por ter essa coisa dançante, por ter essa coisa mais épica, e, enfim, acho que por isso que ela tá nesse disco de novo, porque eu realmente acredito muito nessa música, no potencial dela de envolver, e com essa letra também, tocada para o Rural, que lembra de, de tudo que é transitório, de como a gente abre a janela e pode ver a vida passando por nós mesmos. E ou a gente sai e corre atrás dela, ou ela passa e esquece da gente. Sim, todos os arranjos desse disco são meus. Né? Eu faço pensando mais de uma forma instintiva, é mais de uma forma instintiva mesmo. Eu não sou nenhum especialista arranjador, não, não sou. Eu ouço, e se eu ouço e eu gosto de como está, fica. Se eu ouço um instrumento naquele andamento, naquela música, e eu gosto da forma como está, ele vai ficando. Eu escrevo cada um dos instrumentos, depois eles são gravados, e aí sobre os instrumentos é que eu ponho a voz. Quer dizer, primeiro eu tenho o arranjo para a música, e em cima desse arranjo eu ponho a voz. Até porque eu priorizo não só a voz. Porque tem muito artista hoje em dia que prioriza a voz, porque quer aparecer como a voz superpotente, eu não sou uma voz potente eu não sou nem Luciano Pavarotti e nem tenho pretensão de ser. Eu sou um compositor e eu quero que a minha música como um todo esteja de uma forma que eu gosto. De repente, pode ser que muita gente, aí ah, não gosto da sonoridade. Tudo bem, eu gosto. Esse é o que me importa, eu faço música do jeito que a sonoridade me agrada, que me envolva e que arrebate, que seja uma coisa que realmente me toque. Então é uma música que diz muito todas as minhas músicas, todos os arranjos que eu faço em todos os discos, que sou eu que faço. Eu faço a letra, eu faço a harmonia, eu faço a melodia, eu faço o arranjo, eu faço tudo, bem dizer. Até porque ser um artista independente no cenário musical brasileiro atual exige que você seja polivalente, exige que você, exige que você saiba fazer o arranjo, que você saiba compor, que você saiba... Isso é muito necessário hoje em dia, né? principalmente para os artistas independentes. E sou eu quem faço todo esse trabalho mesmo, né, eu tenho apoio, né, para fazer a produção artística, que é a parte da divulgação, a parte da escolha de capa, nisso eu tenho um apoio mais amplo. Mas nessa parte mesmo mais solitária de fazer o arranjo, de decidir os instrumentos, de fazer a harmonia, isso sou tudo eu que faço mesmo. E particularmente eu gosto muito desses arranjos, alguns, de repente, alguns arranjos passados, eu até me arrependo um pouco, talvez eu não fizesse hoje daquela forma, mas isso é normal, é a evolução. Então é caixinha de música ganhou esse arranjo é, dessa forma mais dançante, mais, mais puxada, um pouco a valsa, ela era uma valsa um pouquinho mais lenta, nesse disco ela ficou um pouco mais puxada, mas porque eu achei que era para ela ser assim, mais puxada, mais dançante, enfim, e aí o resultado é esse que tá no disco. Você abre as portas já é Deus.